Will Smith deu um tapa na cara do apresentador, pode até perder o Oscar, nesse vídeo você vai ver como que as peças estão se comportando aí no tabuleiro, dá uma olhada. O Oscar de 2022 já entrou para a história graças à cena digna de filme, protagonizada por Will Smith, deu um tapa no rosto do comediante Chris Rock durante a cerimônia. A ação acompanhada ao vivo por pessoas do mundo todo, causou espanto do público e chegou a cogitar que fosse uma encenação combinada entre ambos. Somente alguns minutos depois, pôde se perceber que a agressão foi real, com Will Smith tendo se enfurecido com a piada de Chris Rock sobre a condição de sua esposa Jada, que sofre de uma doença autoimune que causa perda de cabelos. Mantenha o nome da minha esposa fora da p da sua boca. E você, o que achou da reação de Will Smith? durante a cerimônia, barraco no Oscar ou encenação, apesar de ter recebido a estatueta do Oscar de melhor ator por King Richard. Criando campeãs, Will Smith pode ter de devolver o tão aguardado prêmio para a academia por conta de sua agressão a Chris Rock durante a cerimônia da maior festa do cinema, acontecida na noite de ontem, 27. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que distribuiu prêmios no domingo no Dolby Theater em Los Angeles, tem um código de conduta extremamente rígido, que exige um código de conduta de convidados e premiados. Will perdeu a cabeça após Chris fazer uma série de piadas envolvendo a mulher do ator, Jada Smith. O ator subiu ao palco e deu um tapa na cara de Rock, para surpresa de todos. Apesar de muita gente achar que foi armação, Smith pediu desculpas pelo ocorrido. Will Smith, ao receber o Oscar de Melhor Ator, também pediu desculpa à família das tenistas Venus e Serena Williams, na base do filme que lhe deu o prêmio. Depois de ter agredido o comediante Chris Rock, a vida imita a arte e eu tornei-me um pai louco, como meu personagem, disse Will Smith, ao receber o Oscar de Melhor Ator, pelo desempenho em King Richard. Filme centrado na família das tenistas Venus e Serena Williams, e na determinação seu pai, Richard Williams, em formar campeãs. Smith pode ser punido, mas também Rock, já que ele zombou da cabeça raspada de Jada Pink, que corta seus cabelos dessa maneira por sofrer de alopecia, uma doença altimune. O que vocês acham? Ele merece perder o Oscar após a agressão? Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record. O cara vai zombar também da mulher do Will... Do... Do... Cara... <risos> O negócio tá feio Eu sou o Leiton Santos, canal Método Secundário Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo